Como saber se você é assexual? Eu recebo muitas mensagens do tipo ''Ai, ah, eu sou assim, eu assim, você sabe me dizer se eu sou assexual?'' Primeiro, lembre-se que nem eu, nem ninguém, além de você, é capaz de definir a sua sexualidade. Esse vídeo é para talvez te ajudar a se guiar e trazer algumas reflexões que possam te ajudar nesse processo. Número 1 um, Você já teve a impressão de que pessoas forçam o seu interesse por sexo? Percebo que muitos assexuais tiveram essa impressão, porque talvez não sejam as pessoas que forçam. Mas seja você! que não tem um interesse tão forte quanto com elas. 2. Quando você pensa num relacionamento ideal, você não pensa em como seria o sexo com seu parceiro, ou você considera isso muito pouco relevante. Eu tenho percebido que, para quem não é sexual, o sexo tende a ser algo muito relevante no relacionamento. E mesmo que o sexual possa se encontrar na área cinza da sexualidade, ou seja, até sente atração sexual de uma certa forma, ou sob certas condições, o sexo tende a ser um elemento mais secundário no ideal do relacionamento ou, possivelmente, uma mera consequência do relacionamento. 3. Você tem dificuldade de entender se aquilo que você está sentindo por uma pessoa seja mesmo atração sexual, ou se é alguma outra coisa. Atração sexual, para quem não é assexual, costuma ser algo muito óbvio. Mas eu percebo que assexuais costumam ter essa dúvida se aquilo lá que aconteceu foi mesmo atração sexual, se não foi outra coisa. Isso costuma acontecer muito antes dessas pessoas se entenderem quanto assexuais, e às vezes até mesmo depois elas se entenderem. 4. Quando você viu o termo demissexual, você teve aquela reação do Mas todo mundo já não é assim? Porque não, não. Todo mundo não é assim. A demissexualidade é sobre uma atração que depende de um vínculo afetivo muito forte. E a maioria das pessoas que não é assexual não depende de nenhum vínculo para sentir atração sexual por outras pessoas. Agora, se elas escolhem fazer sexo apenas com quem ela tem intimidade, isso é uma outra coisa. Isso não é sexualidade. Mas se você já teve a impressão de que todo mundo seja demi, talvez você seja se projetando nas outras pessoas. 5. Você se... Você ansioso em imaginar que talvez a pessoa com quem você vira se relacionar tenha uma necessidade de sexo muito diferente da sua e que talvez ela tenha expectativas de que você não possa alcançar. Porque uma coisa que quem não é assexual tende a achar é que todo mundo sente a tração sexual da mesma forma. O tempo todo, na mesma intensidade. É difícil, sem eles conhecerem sobre a sexualidade, eles considerarem um relacionamento em que seu parceiro não deseje sexo tanto quanto eles. E aí? Como se saiu? Tudo isso que eu falei são apenas alguns exemplos que eu percebo que há em comum entre muitos assexuais. Se você se identificou com algo aqui, não quer dizer nada, necessariamente. Mas, talvez, te leve a refletir um pouco sobre o assunto. Se isso, de fato, te levou a refletir, talvez valha a pena dar uma pesquisada sobre a sexualidade. Eu mesmo tenho alguns outros vídeos sobre a sexualidade por aqui. Então me segue. <risos> Espero que possa ter ajudado.